Aí, é aí. você, João. O mais importante é que é você. Devolve meus 50 mil aí, velho. Paga meu dinheiro aí, velho. Mano, o Cezinha tá mais eu feio, eu tô achando. Dinheiro, Cadê seu irmão? Você acha que se é não tá bom, Cezinha? Tá falando básica. Será que dá ah, tá pra, tá não pra não cortar é... agora? Olá, cara, ah, a barba? Arruma uma tesoura aí pra você. Ah. É, né? vamos no Jamaica aqui. Tenho, vem tenho, cá, vem cá. Tô aqui no bolso aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Coisa aqui, velho. Nossa! Nossa! Nossa, velho, deixou o bigode do jeito Ele, que eu gosto, hein, É a tropa do Cezinha! Deixou o bigode do jeito tá que eu gosto! Tá ligado, eu Cezinha? Eu já fui barbeiro, já oh, e outra tá vida, mano. Caralho! É Cezinha. a tropa do Cezinha! Vem! agora eu tô de volta, João. A agora... tropa do Mantém tá lascada ah, na minha agora lá, já, lasco, Ah, Tá ah, sim, tá fudendo. Os caras me humilhou lá na cadeia, Jop. mesmo, Jero, Cezinha? Caramba, me fizeram de danada lá dentro, lá, já. Não podia fazer nada, não podia fazer nada, já Tá em desvantagem, campo o gordão sumiu. Molecada, tem vagos goidão. ali em cima do, do prédio dele, vocês estão vendo? Então esperando o vagão. Tá, tá com ciclésio. E tem L aqui em cima sim, da gente, molecada. Não L Cada. dá pra nós. O, o, o, o L, L, eu acho que é sim. pra mim o curso, rapaziada. Eu falei que ia fazer o teste, e é porque eu, eu, eu peguei uma Uzi nova ali. Ah, James, tá é sério? Eu, uai, eu te... Cara, mas te... ali parece, te... parece de gringo, velho. É gringa aquela que não, é não, não, é gringo, não é gringo, não. É gringo, não, velho. Ô, James, não, acho não, que não. os caras gostaram dessa brincadeira. Pô, oh, vou dormir aqui, valeu, valeu tropa. Valeu, Valeu, já, vai, soltário. Vai, vai, vai, vai. vai, beleza. Ai, sou desgraçado. Se eu te pego, eu arrebento, meu irmão. Quem que é lá? Não, o James. Eu tô aqui no avento, aqui tá <risos> tá sozinha, hein? Adoro essas interações. Tô em Você tá sozinho eu eu tô tô indo. Mandar um sinal de paz pra eles. Uma bandeira branca, chat. Bandeira branca, bandeira branca. Fazendo uma bandeira branca pra eles. vai é que é que eu Como é que é que eu faço isso? <risos> <risos> Dei um tchau, dei um tchau. Mano, hoje o dia tá feliz, tio. O Tezinha voltou. Tá é mais, demais, é véi. É uma Aí notícia do... triste. Eu não tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo, em tô indo. Tô, tô, tô indo, in. oh, sim, Mas nos classificados, né? Bola, fala, fala, tô coletado e armado, amigo. É na mão, é na mão. Salve, Barcas. Bora, bora, bora, bora. Meu Deus. Calma que tão invadindo tá o Lucky Plucker, Barcas. Juro, juro, juro que estão, juro que estão. Eu tô aqui, eu tá indo. Eu tá já bem já, bem já, bem já bem eu falo com você. Tá eu casamento hoje na ovários confirmado, né? Que, que, que fechou, confirmado, confirmado, fechou estarei lá. Beijo, tchau. Tamo junto, tamo junto. Coleta aí já, coleta aí já. É pra chegar coletada, Merc? Ô, meu Deus do céu, Não é que tava mal gritaria, porra. Tira o colete, porra. É na mão, é na mão, é na mão. Ah, tá. É na porta. Nada, não, deixa quieto, deixa quieto. É que o rato tava mó gritaria, entendi nada. CC também. <risos> Eita, Porra. mano. o um aqui, velho. Bora. Vambora. Mano, posso dar o primeiro? Era na porrada? Era é na porrada? É é porrada lá, tem por alguma lá, coisa pra mão. comer ele tem né? que já pra Pera aí, ligeiro? Oh, Ó, putz. Adinha, Adinha? Pior que eu não tenho, mano. Eu queria ter também, velho. É coisa nós pega do corpo dos caras. VZP, entre as que tu passa na vida real e tu sabe o que é. Eu entendo outras situações. Caramba. Eu compro ali pra você. Você tem os dinheiro? Os tem... Não, eu tenho, eu tenho. tenho, eu tenho, Deus tenho. Deus, cara. Mano, começou por rapaz. Começou? Porra. Que isso? E ah. aí? <risos> Meu Deus, <risos> eles estão <risos> em cima, eles estão <risos> em cima! Pega, pega, Dani! Mano, eu tô, procur... eu tô procurando. João Ai, ai, eu não, eu não, Kleber! Ai! Bate no ar, Bruno, bora! Dante, não, Dante! Mano, como é que esse cara levou tanta tantadinho? Meu Deus, esse cara. Calma, <risos> aqui. Cara, cara, levou tanta gente! A luva? Não, agora foi. Não, não, mas não é... Não, não, não, não. Ele que... Tipo assim, ele não tava caindo, tá ligado? Nossa, eu machuquei muito? Não, eu machuquei um pouquinho só. Isso que é foda, mas eles vieram de luva. Eles são bem bobinhos, velho. A luva é OP? Zugor? Ai, eu mamei de cinco caras. Inside, fucker! Aaaaai! Nossa, agora é machucou? Não, tô legal, tô legal. Acabou, eu né? Daí, de novo okay, tá? Ganhamos, né? Ganhamos, né? Ah, agora eu machuquei. Entendi, entendi, entendi. Ah. entendi.